rapaziada, hoje é dia louco, hoje é dia top no Plant vs Undead Eu vou mostrar pra vocês como você vai poder resgatar a sua planta Vou comprar com vocês, vou resgatar ela e também vou mostrar como descobrir qual será a planta ou árvore que virá pra vocês Vamos começar aqui sem enrolação já, vamos direto aqui pro shopping Vamos começar a comprar aqui nossas sementes Vamos com... Iola, olha lá, calma, calma, trollagem, trollagem Vamos aqui nas sementes direitinho vamos comprar então 20 sementinhas, faltava 26, né? Compramos 20 ali, beleza, faltam 6 agora. Vamos pegar agora as que faltam pra gente poder completar as 100, mano. Oh. Ih, deu, deu ruim aqui, não tá aparecendo mais. Pelo amor de Deus, vamos voltar. Beleza, agora vamos no shopping de novo e vamos comprar 6. Isso mesmo, compramos 6. GG, opa, aí 100! 100 alfacinhos, 100 babies Pra gente trocar, vamos ver aqui, ó Como que faz aqui? Bota 100... Não... Ah, não, não, não bota... Ah, é uma de 100, tá, beleza Confirmar aqui GGzão já foi convertido... Ah, sumiu, já sumiu os, ah, os alfaces Agora a gente vai, acho que lá na minha, na minha conta My Account Clan Seed Uuuuh, oh, 4 PVU Meu Deus, bora clicar Aí Opa, aceitar aqui, confirma Vamos lá Ô oh, Jesus, vamos, vamos, vamos, vamos Eu tinha 29 PVU mais 06 BNB na conta Eu deixei bastante Pra não ter problema, vamos ficar de olho Tá aí, ó, vamos ver, vai, vai, vai, tá demorando, hein, mano Ai, caraca, tá demorando Jesus Opa, confirmado, confirmado Clan seed já foi Feito com sucesso, bora ver Sumiu, vamos no seed Opa, grow, grow, grow It's time, grow now Vamos, boa e veio, ah, boa, boa, boa, boa. veio zerada me assustou, mano 23 horas e 59 minutos, meu amigo, tá feito Isso mesmo, tá feito Daqui um dia, né, 23 horas a gente vai descobrir qual vai ser a planta que a gente vai receber Ou não, calma, calma, a gente não trabalha assim, rapaziada A gente é loucão, a gente gosta de saber antes É, mano, mas vamos ver se vai dar certo Vamos fazer o seguinte, agora pra vocês eu vou mostrar como você vai conseguir saber qual é... A sua planta ou árvore que vai vir diretamente aí de um site, então se liga só, dá uma olhada nesse site, mano ó oh, rapaziada, já entramos no site, você viu aí que já tá 10 horas e 30 minutos, eu fiquei procurando informações, buscando informações Voltamos, a virou a noite né, voltamos pra poder saber aí, mostrar pra vocês como faz pra poder é, identificar essa semente, o que vai vir, se é árvore ou se é uma planta e qual será, né? Bom, primeira coisa que você vai fazer, rapaziada Pra descobrir aí, não precisa dar acesso a nada, não precisa de nada É só preciso do seu ID da semente Você vai clicar aqui, ó, vai na semente Clicou nela aqui, clicou na semente Você vai vir aqui, ó, e vai pegar aqui no seu... Aqui tá aparecendo, é, tá aparecendo, boa Você vai aqui no seu... É, no endereço, né, do site Que vai aparecer ali na hora que você clicar na semente E pega esses números aqui, ó esses números depois da, da CID barra Então pegou ali esses números É o ID da sua planta O ID da sua planta já tá aqui Já tá GG, copiou ali Você vai vir neste site aqui Que eu vou deixar também aqui embaixo Na descrição também pra você Caso você queira descobrir qual é a sua O que, que vai vir na sua semente, tá? Tem gente que não gosta, que gosta de surpresa Tem gente que gosta de descobrir antes, mas tá aí, ó Entramos nesse site, o site tá aqui Aqui você, ele até explica pra você, ó O que você vai precisar é pegar ali, ó o, a, o número, né, do ID Como eu falei pra você E colocar aqui, joga o número do ID aqui Sem mais nada Não precisa ter acesso a nada, pegar nada Não tem perigo, tá bom? E aí até explica aqui embaixo como funciona Como que eles leem isso daí, né? E tá ali, ó Agora eu vou dar look up E a gente vai descobrir qual a planta ou árvore Que virá pra mim e qual a raridade Vamos clicar aqui juntos Vamos descobrir qual que vai vir Olha que top, partiu Look up uh! raridade incomum incomum, vai vir uma planta, raridade incomum, e ela é de fogo ela é aquela que tem três, três bolinhas, né, uma em cima da outra é, a gente vai fazer o seguinte, ó então eu vou ganhar uma planta incomum amanhã a gente, amanhã não, 10 horas, daqui 10 horas a gente vai descobrir se tá certo provavelmente tá assim, porque tá tudo batendo é, aqui embaixo ele explica o porquê que tá vindo essa planta como eles fazem pra identificar e tal, então Tá certo pelo que eu entendo aqui, rapaziada. Uma planta incomum de fogo, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, Para descobrir quanto vale hoje essa planta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui no Marketplace e vai clicar aqui, ó, Marketplace e vai vir aqui, ó. Ela é uma planta de fogo, cliquei aqui fogo, tá aqui as de fogo. E ela é incomum, tá aqui, ó, cliquei em, em incomum. Não aparece aqui, ó, isso é bom sinal, porque a, a incomum de fogo mais barata é 114 PVU E não é a minha, e nem nessa página está, tá ligado? Então já é um bom sinal, né, um bom sinal Vamos na página 2, só tem duas páginas, hein Página 2 tá aqui Opa, no! No! A minha planta é essa aqui, rapaziada A minha planta é essa aqui Ih, será que venderam? aí, vamos ver de novo Tá dando problema na hora de entrar nela. Mas é essa daqui, rapaziada. Ó, essa aqui que eu selecionei. 162 PVUs é o que a minha planta vale. Ela deve... Pelo menos é o que tá tudo aqui, ó. De fogo, em comum e a planta é aquela ali. Se for a mesma, se for tudo certinho, do jeito que o site tá mostrando, ela vale 162 PVU. E ela vai me dar, em tese, em torno disso... 504 LE em 48 horas, vamos ver se isso daí é bom, já tem aqui a calculadora, olha lá, 504 LE em 48 horas, ela vai dar 10 LE por hora, então tá bom, gostei, né, gostei, já não é a 5 da mama, que é a pior planta NFT possível, que é 5, ela é o dobro dela, ela é o dobro dela e por isso o valor de 162 PVU, então ela tá gerando 10 LE.5 por hora, tá bom? E ela gera em 48 horas, que é muito bom Então o ciclo dela é muito rápido, né? Muito top também Bom, foi o seguinte, vamos dar uma olhada então Quanto ela custa em reais, né? Vamos ver quanto ela custa em reais Vou aqui, ó, no meu... É, na na Coingecko, hoje tá em baixa absurda 44,72. Inclusive, se você quiser entrar no PVU, essa é a hora Apesar que você perdeu o evento, né? Mas ela pelo menos tá barato agora Acho que por conta das vendas, né? Galera, tudo vendendo ainda mais por conta do, dos bans e a gente vai botar aqui, ó, ela custa 162 PVU. Então tá aqui, ó. PVU 162 PVU exatamente 7.244 reais a minha planta deve valer. Muito bom. Muito bom para uma planta gratuita. 7.244 pe, é, reais neste momento. Agora, se o PVU voltar a subir, vai aumentar esse valor, né, galera? Vai aumentar esse valor. Então, por exemplo, se ele tiver a 56, que ainda é baixo, ainda é baixo, vamos fazer a 60. A 60, que era o preço que estava normalmente ficando aí antes de acontecer tudo isso, é, ele já chegou a, a valer né, é, é, 100 reais, 120 reais e tal, mas vamos fazer por 60 sendo aí de boa, tá? 60 vezes 162 daria reais Então, hoje ela custa essa planta que eu vou ganhar. Ela custa 7.300 reais mais ou menos. Mas ela pode subir muito bem aí. Caso o valor do PVU também suba, tá? Olha que legal, que top. E essa então, provavelmente, deve ser a minha planta. Ela nem tá aparecendo mais aqui. Não sei o que tá acontecendo. Tá bugada, mas esta é a minha planta, rapaziada. E aí, curtiram, rapaziada? Curtiram a ideia? Faz o seguinte, então, mano, pra apoiar o vídeo, pra apoiar o canal. Se inscreve no canal agora mesmo, deixe o seu like, claro, comenta aqui embaixo se você já pegou a sua semente ou se você vai pegar só quando completar a semente gratuita, sem gastar ele e sem nada. Vai pegar as 98 e vai meter bronca e vai aí sim pegar a sua semente, tá bom? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, tá? Então é isso, manos, muito obrigado a todos, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Falou, até mais.